Não sei agora porque você tá falando da Gammaq, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4, né, final. Eu fiquei sabendo, peraí, deixa eu abaixar um pouco. Eu fiquei sabendo, gente, que esse é o último capítulo e depois vai vir o um capítulo final. Não é igual aos outros Resident Evil que são seis capítulos. Aqui é só, é cinco e o 4, então provavelmente nessa parte a gente já vai acabar esse capítulo e estaremos bem próximo do final. Ai, caralho, eu tenho opa. Sou mito fala porque, né? É agora que ele faz isso. Eu sei que tem uma parte, gente, que é tão difícil É tipo essa, só que sem o um helicóptero Imagina Eu tô aqui Lutando e não sei nem pra onde pra ir ah, Tudo indica que é Que é por aqui Vamos usar os poder, o poder do Do Wings. Você quer tomar? F... Ah, você acha que eu não ia cair nessa, seu idiota? Mano, esse li... eu quero saber em quem que esse helicóptero tá mirando, sem zoa, tipo, helicóptero mais cegueta que eu já vi. Toma aí um balezinho. Ui. Plaga ou não? Obrigado, helicóptero? Você, você é demais? Puta que pariu, os cara de RPG Onde que tá o cara de RPG? Eu tô com medo dele Eu vou levantar Um chute Outro chute Outro chute Chutão Vai, Leon Vai, Leon Força Força no, na perna Você não é dança, dançarino de balé? Caralho Isso aqui é feito de titânio? Porra Ai não Vou pra cá Tá mó treta mil trepa. Ui Nossa senhora Tomei na boca que eu só fui voando pro lado Sai daqui seu merda Headshot A outra só que você Eu sou campo Meu Deus Caralho Alguém resistente a minha faca A minha faca, velho Bom, fica aí então Isso é imortal? É tipo a menininha do Do Yonder Simulator Aquela minazinha imortal Vai morrer aí Opa, um amiguinho Outro amiguinho. Vem, amiguinho, sobe. Ou não. Então, gente, eu... eu... Eu... tenho uma notícia aí pra falar. Vocês, por acaso, conhecem... É... Como é que se fala? Pós... Conhece? Ah, é. Ai, ah, meu Deus Ai, ah, obrigado Então, gente Toss ou Truth Saver é um jogo Eu vou mostrar aí agora Um trailer uh. Bullying, se vocês quiserem E ele é muito... Ai, peraí Ai, Esse jogo vai ser muito foda Tipo, muito mesmo E eu vou jogar o beta E aí eu vou trazer vídeo, se vocês quiserem Claro Uou, uou, uou Mano, bora brincar 50 de firepower, só. Toma um na boca primeiro. 50. 50. Pronto, super fácil, né? 50 de firepower. Assim até eu brinco. Gente, eu, não, eu juro pra vocês, eu não estou entendendo o que, que eu estou fazendo. Eu só tô andando. Ai! Filha da puta! Tá achando que é quem pra tirar assim? Hã. Tem mais? Acho que agora é agora que o meu helicóptero vai embora Vai ter uma hora que eu não vou ter esse helicóptero boladão Ai, quase, calma, respira Ai, calma aí, vamos lá que eu vou matar ele Como assim? Ah, velho Gente, eu não sei o que eu faço Eu vou usar o meu... Baixa, baixa. Eu já sei o que eu vou fazer. Puta, eu vou explodir. Hum. Tá hard, gente. Tá muito hard. Vou ter que usar isso. <risos> Ele se matou Pera, não tenho mais bala de pistola? Não, tem bastante ainda Ah, mano, pera aí Tá difícil aqui Corre Ai Então gente, aí eu vou jogar e se vocês quiserem que eu, que eu mostre cenas do beta eu posso, tipo de boa. Parece que vai ser muito foda. cara achar onde é que tá? Ah, é. Aquela piranha tá ali. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, então ai, Saco! Ah tá, já sei. Eu desço. Viro. Ruxo. Procura a escada que era pra supostamente estar. Ah mano! Eu tô. Mano, eu tô ficando com raiva. Na moral. Eu não acredito que eu tô vacilando demais. Tá. Não, não vem me não vem não me vem, vem com plaga. Vamos, a gente vai conseguir. É, eu sabia que não era pra cá. Sou tosco mesmo. Ai, seu merda. Eu vou pegar essa ervinha, né? Porque eu já gastei demais aqui. Então, vamos. Vamos que vamos, que esse tiroteio tá muito louco. Vou lá pro outro lado. Conseguimos! Porta aberta. Domingo que esse helicóptero... Isso, helicóptero, mirem mesmo. Mano, acho que ele só colocaram o helicóptero para fingir que tá ajudando. Não é possível, esse helicóptero é tipo, mais é sei lá o que. Nossa senhora, que delícia. Vamos embora. Tem algum secreto aqui, Não, só ah, meu Deus! Como é por você? Tá louco. Eita, que eu posso evitar no meio do Ah, não. Aí agora que o helicóptero cai. Oh não! Efeitos especiais <risos> Conhecia Pro Tá tchauzinho Aqui. Tchau, Mike Que bom te conhecer Seu filho da puta Essa foi a cara dele Eu me segurei de que você seja o próximo Cellular Desculpe Leon você é um demônio! Também não é pra tanta Não diga que nunca matou uma mosca chata No fundo, é a mesma coisa O que você disse? Não pode comprar um inseto com uma vida humana Quando o esse poder, você vai entender Boa sorte! Ah, os itens veio, que bom, pelo menos isso. Valeu o jogo, só isso. Roubaram, é. É a taxa. Pegaram uma taxa assim, de emprego. Vamos embora! a gente, capítulo final. Será que é nessa gravação direta que eu zero? Ou será que não? Opa, aqui tem, tesouro. Exatamente... Ué. Jogo tu mentistas pra mim ou está aqui embaixo? De eu entrei numa tumba agora, ótimo. Porque não pode ser um lugar, tipo, ah, eu tô numa cidade, é numa cidade. Tô numa cidade, vou pra uma vila, pra uma tumba, pro, pro sei lá o quê. Oh my god Eu não tenho emoção, sei lá, mano. Tipo. Alright. Sorry. É só isso que ele faz. eu não tenho outra versão, Sei lá. Ah, eu sei dessa parte. Gente. Vamos ver se eu consigo. Tá? E... 會 Gente, o que que, eu fi, o que que eu fiz basicamente aqui foi um bug que se você, nessa parte, for andando pela parede, o campo de visão dele não te pega, buga E aí ele fica parado. Claro que se eu der um tiro nele, ele vai acordar. Mas por enquanto, ele não me viu. Ah, que merda que eu fiz! Puta, acho que eu vou errar sabia pronto agora foi nossa que vacilo gente vacilo meu nossa Ah não, eu sou o que é da puta Dinheirinho, né O que temos aqui Tá, o então, caminho é reto Vamos usar uma misturada aqui Os itens né gente bola de rifle. Agora vamos aqui. Ó. Vamos pegar isso. E o que será que tem aqui dentro? Oh my god. O que diabos é isso? Era uma pessoa lá pedindo pra ajuda e eu fui lá e tá. Não, brincadeira, gente. É claro que não é. Acredite em mim. Eu sei que não é. <risos> é vamos fazer mais uma combinação de maconhos, uma maconhos. É muito legal esse sistema do Resident Evil. De editar os bagulhos, eu amo. Muito. Opa! Agora sim, a nossa última nossa última vida eu pensei que ia zerar o jogo sem ter vida completa agora só pra não perder o costume vamos salvar porque salvar é de graça o povo já ficou com, ra com raiva de tanto que eu repito isso e eu repito quantas vezes eu quiser eu não e agora a gente e agora nós iremos superar aqui bem de leve e abrir essa porta o que nós temos? Acho que é aqui a parte mais difícil do jogo Com certeza é aqui Tem muito inimigo E é muito fechado Vou trocar pra isso Vamos a cá Tô aqui parando, lembrava dele. Peraí, aí, apareceu alguém atrás de mim? Não, calma aí, gente. Eu estou concentrado. Wow. Caralho, calma aí Ai Fudeu Eu Vou usar minha ervinha Vida total Dois tiros Dois Foi só dois tiros Não foi bomba, não usei bomba não, não lembro. Acho que não é essa a parte mais difícil. Tem muito pouco monstro. Ou é? Plaga não. Bom, vamos. Ou sei lá. Ah, é muito ruim você jogar um jogo e, tipo. Que você já zerou, mas não tem memória de quase nada. Meu objetivo é subir aqui. Acho. Tá achando que é o que? Ouro! Ouro de grátis A um leitor de cartões Eu preciso de um cartão Naquele cara não tava Que eu já peguei o item que drogou dele Será que é aqui? Vantagem, não tem mais cobra né, agora que eu não... foi tipo recentemente que eu notei isso. Será que eu consegui não ativar o alarme? Tipo, sei lá. Porque se não me engano que tinha bem mais inimigo, vinha um, um vulco de gente. Puta É agora É agora mesmo, gente Ai Caralho, calma aí Deixa eu, Deixa eu respirar É aquele, aquele maldito que tá com o meu negócio. Não. É ele mesmo. Sai. Não, peraí, que eu vou de 12, porque. Não. Carrega. Foi. Não! Acho que ele vai me acertar agora. Não? Então dá adeus. Só que como eu tô muito fofado, sei lá, acho que vai ser tão complicado. E vou ia matar! Tem que tirar na plaga mesmo, de qualquer jeito. Eu acho que o outro botão está logo aqui atrás. Ha, está sim. Ufa. Não, eu não acho que é essa, gente. Eu me lembro que a parte mais hard... É, tinha, que sabe aqueles grandão que eu disse que eu odeio? Que eles são muito rápidos. Então, é a próxima, na verdade. É logo ali em cima. Eu tenho... Não pode ser essa. Se foi essa, eu sei lá, mano. vou... Então eu estava muito errado. Tá Acho que é o okay, quê, gente? Onde que é o tiro de pistola? <SILÊNCIO> Eles estão vivos. Ashley. Ah, é, é, depois, é com a Ashley. De pouco tempo você ganhará um incrível poder, mas parece que continua a preferir a morte. Eu vou levar a Ashley de volta, você queira ou não. Outros dias, Toma, Matrix, efeitos Specials. Nessa parte, gente, o Leon ele sai. E quem luta com o Settler é a Eida. É Essa é considerável a. O boss mais difícil é contra a Eida. Contra o Leon, que é a batalha final, é, mais, é bem mais fácil. A Ashley tá tipo um efeito subdorgas. Opa, Merchante, tem algum save aqui? Não aqui Mas vamos lá Eu vou pegar isso Isso Diário do Luiz 5 no, Nos estágios iniciais da pesquisa, nós procuramos um modo seguro e prático para remover a plaga Ironicamente, o objetivo real dessa pesquisa não era encontrar um meio de remover as plagas de pessoas infectadas Mas sim encontrar uma maneira que a plaga não pudesse ser removida do corpo no final, nossas duas comuns, as plagas poderiam ser movidas, se expostas a uma radiação especial. Aqui explica que tem uma máquina gente que tira a plaga, que a gente vai acessar ela em breve. Vamos vender Condição de tempo é que ninguém gosta? Yeah. tem mais alguma coisa Não Vamos Anytime. É, Qual é, qual é a, a parte mais difícil Se eu lembro eu Só não lembro onde é É provavelmente naquela área de embaixo Sei lá, que estamos muito próximos do final gente. Acho que é aqui Ah, vou usar 50 de firepower Era essa mesmo. Oh, Ó Ashley pensa rápido. Não! Uh! Sai daqui! A Ashley pensa rápido, ela viu. Ela viu que ia dar o golpe do balé mítico ela já. Opa! Matei e plaga. Não. Eu acho que é nessa parte mesmo, gente, que tem muito monstro, tipo, muito bicho e pouca área pra se andar. Eu não lembro onde é Aqui é um jeito de voltar, ó. Onde a luta já acabou Nós podemos vir aqui Pegar um item. Só isso é só isso que tem aqui, aqui tipo, a luta dele já acabou, tá? É, ó. Mais pela munição e pela erva vermelha que eu tenho aqui. Não tem nada demais. De especial. Mas é, é legal, tipo, poder acessar essa parte aqui de volta. Aí, agora a gente vai tirar a plaga. Pronto Não sei, não mas eu acho Que é hora de voltar pra casa Fim do capítulo Oh yeah Próximo capítulo Capítulo final Bom, então eu vou parar esta gravação E eu já vou gravar a próxima nós estamos acabando aqui, né? Então, espero que tenham gostado Deem like, favoritos se inscrevam no canal é, Não se esqueçam de compartilhar o vídeo Que vocês ajudam muito o canal a crescer Já falando um negócio Eu já editei um vídeo de um ano tá. quando, quando chegar no dia de postar. E aguardem E até o próximo vídeo, gente Então, pessoal, falou